Olá pessoas, tudo bem? Uh, então hoje estamos aqui com um vídeo, né Mano? Sobre a, as nossas opiniões sobre a nova atualização que andou tendo no Aperofobia recentemente. Então a gente vai falar a nossa opinião, do que a gente achou do, da update, basicamente os níveis, né Mano? E bora lá, né velho? Oi gente! É, e primeiramente, na atualização andou tendo né, o nível 11. E do 12. o 12. O que eu achei do nível 11? Eu achei um nível... Muito bom, na verdade. Ele foi muito difícil de passar. Eu achei tipo um nível bem estruturado. Eu achei um nível que é bem legal de passar. É, eu achei bem divertido. E é isso. Bem, agora era pra ser a opinião do Kuluce. Só que o Guri, ao invés de falar a opinião dele do nível 11, ele ficou falando que achava que o nível 12 seria o level fã. E ele ficou triste por causa disso e blá blá blá. Então eu cortei essa parte mesmo. Uh, em minha opinião, sobre o nível 12, é, é bem fácil, só que. E, tipo, até dá um medo genuíno, porque, tipo, mano, tu vi que as luzes ficam vermelhas, daí tu pensa, eu acho que vai vir uma entidade, né, mano? E, tipo, eu fiquei um pouco chateado porque eu pensei que ia ser o level fan porque, caso você viu as imagens que postaram, né, mano? Os caras postaram só do level fan Mas o que eu acho? Eu acho que eles só postaram isso, porque, mano, é marketing. Porque, tipo, eles não iam postar aquela, aquela porcaria lá branca. Eu pensei, nossa, que mano. O que... nível É, mano, então eles quiseram postar, porque daí seria muito melhor, né, mano? Então, basicamente, pelo jeito, o nível 13 vai ser o um level 1, né, mano? E basicamente foi esse o vídeo, né, mano? E espero que você tenha gostado, né? É, uma review de dos novos níveis, da atualização do fobia Nova. E.. Tchauzinho!